Quanto custa vender e como que eu vendo no, no, no Mercado Livre? Bom, no Mercado Livre nós temos aí é, três tipos de anúncios, né? Que é o anúncio grátis, clássico e o premium, tá? E falando um pouco de exposição, né? Exposição, no caso do grátis, é, ela é uma exposição baixa. No caso do clássico, uma, uma exposição um pouquinho um pouquinho mais alta do que, o, do que o grátis, e no prêmio já é a exposição máxima, é onde eles mostram o meu, o meu anúncio da maior forma possível. E duração. No caso do grátis, pessoal, ele tem uma peculiaridade de ter uma duração de 60 dias. Tá? Então, eu, eu, eu, eu, o anúncio é limitado em 60 dias. No caso do clássico, é ilimitado, e no prêmio, ele é, ele é ilimitado também. Então, o clássico e prêmio, você cria e ele fica permanente na plataforma. Bom, o grátis oferece é, parcelamento sem juros? Não, tá? O grátis não oferta parcelamento sem juros. Aí você fala assim, o clássico oferta parcelamento sem juros? Também não oferta parcelamento sem juros, tá? É, o único que oferta parcelamento sem juros é o prêmio. Por isso que ele é prêmio, ele tem... Nós vamos olhar no próximo slide, mas ele tem uma diferen, diferençazinha do, do clássico para o prêmio. Aí, a questão do oferece o mercado pago. O que é o mercado pago, pessoal? O mercado pago é a, a plataforma de pagamento do mercado livre. Tá? Então, todos eles oferecem o um mercado pago. Então, todas as formas de pagamento do mercado pago é ofertada em todas as modalidades de anúncio. Beleza? E aí, nós, nós descobrimos aí as, as três modalidades, três tipos de anúncio. Nós vamos caminhar ali, para a tarifa de venda de clássico e prêmio. Lembrando, pessoal, que o, o grátis é o grátis que não, não tem é, comissão, Jegão é isso mesmo? Só, é, só me dá um, um refresco isso, a memória. Isso, isso obrigado. O grátis ele não tem comissão, então por isso que a gente estamos focando aqui na, na, nas tarifas de clássico e prêmio, lembrando que tem 60 dias de limitação lá no, no grátis. Bom, é, aqui, pessoal, nós colocamos aqui a média de tarifa por categoria, tá? É, colocamos do clássico 11% e o prêmio 16%. Mas vai falar, vai falar assim, ah, mas Felipe, minha categoria é 19%, minha categoria é 12%. Enfim, pessoal, é, nós temos até aqui embaixo aqui, ó, consulte, aqui, esse, esse link que os meninos vão colocar para vocês no chat, para vocês consultarem a categoria de vocês. E, e cada categoria ela tem uma, é, um, uma comissão diferente, uma tarifa diferente. Então, consulte a sua categoria. Mas, na grande maioria, é, essa máxima sempre vale 11% e 16%. Produtos abaixo de R$ reais Para esses produtos, vocês, vocês vão pagar um custo fixo de R$ por unidade, além da tarifa de venda do clássico ou do prêmio. Então, vocês têm que ter em mente que sempre cobrará R$ 5,00 a mais da porcentagem de, de tarifa. Então, é super importante colocar isso na precificação de vocês.